E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, galera, mais um vídeo de Pokémon Go. Dessa vez, pra mostrar pra vocês um pouquinho da minha evolução aqui com o meu personagem, Gordinho Safadão. Agora você está aí de camarote. Eu pegando o Venom e o Venomate. Não, pegando o Venom não, aí pegou mal, cara. Pegou mal pra mim. <risos> Vamos capturar esse Venomate, porque eu tô perto, perto, perto mesmo de conseguir um Venom Flame. Mano, mas é, eu acho que estou longe na verdade. Hoje, como vocês viram pelo título de hoje, eu quero fazer um teste com vocês. Bom, eu acabei de ler uma notícia Falando que o criador aí do Pokémon GO Na verdade o CEO da, daquela, da Ciantic Que é a empresa que desenvolveu o Pokémon GO Ele confirmou que o jogo está repleto de easter eggs E que parte desses easter eggs Realmente que a galera já sabe Funciona mesmo, então tá confirmado Não é apenas um easter egg É de fato realidade Um dos easter eggs que a galera mais fala É uma maneira de você capturar o dito E se você ver aqui é, um, A galera comenta que pra você capturar o dito você tem que acertar a combinação Se você clicar e segurar na sua, na sua pokebola Quando você passa o dedo por cima desses, dessas bolinhas aqui do, dos itens do menu Vocês podem ver que essas bolinhas elas estão coloridas né Então às vezes se você acertar essa sequência de cores Você vai ter a possibilidade de capturar um dito Mas o easter egg de hoje é a gente ver se a gente consegue escolher a evolução do nosso Eve Bom, vocês podem ver aqui que eu tenho um IV-131 um e um IV-112, então eu vou mandar esse IV-112 aqui. Na verdade, eu vou é, não vai ter como evoluir os dois, porque são 25 Kings e eu tenho 26, agora 27. Vou colocar aqui por CP, não, vou colocar aqui por nome, de A a Z, beleza, tenho vários Minecraft aqui, hashtag é, Rumo Guiarados aí, né? <risos> Capturei o Polio Reel, acabei de capturar, 296 de CP, muito bom, um dos meus melhores pokémons. Capturei uma Ponita, só que bem fraquinha. Capturei o Sandstrew, também novo. Capturei várias Staryos também, que são pokémons novos. Capturei o Tentacu, que também não tinha capturado no vídeo anterior. Voltorb, Zubat, enfim. Vamos lá. É, como você vai escolher aqui para o seu e evoluir para o pokémon que você quer? Bom, lembrando que o Eve tem várias evoluções, mas disponível no jogo tem apenas o jolteon que é o Pokémon elétrico, que é o Eve elétrico, o Vaporeon, que é o Pokémon o Eevee, né, que é o ivy de água, e o Flareon, que é o Pokémon o... de fogo, que é o Eve de fogo, beleza? Só que como você vai fazer pra escolher? Digamos que eu queira o Vaporeon, porque eu sei que o Vaporeon, ele é um dos melhores, né, Pokémons atualmente. Vocês podem ver nos ginásios, boa parte dos ginásios são dominados por Vaporeons, porque ele é um... Não sei por que a razão, mas nesse jogo ele está muito forte. Então, é, como você vai escolher o seu Vaporeon? Eu vou colocar na tela para você escolher o seu Jolten, o Vapor e o Flareon. Mas vamos testar com o Vaporeon aqui, porque eu só tenho um Eve para evoluir, tá? Para você colocar o Eve para evoluir para Vaporeon, você tem que renomear ele para é, Rainer. Assim, ó, Rainer. Rainer. Coloca OK e você vai confirmar, Beleza? Uma vez que você confirma, é interessante que você abra e feche o jogo de novo. Então vamos fazer isso. Beleza, abri aqui de novo o jogo vou esperar carregar. Se você fez isso, agora vamos evoluir o nosso Eve E ele provavelmente, já que a galera confirmou aí, vai vir um Vaporeon pra mim. Lógico, pode ter sido coincidência. Mas eu acredito no poder dos Pokémons e dos Easter Eggs pra gente poder capturar aqui o nosso Eve, é, O nosso Vaporeon, na verdade. Ter o nosso primeiro Vaporeon. Eu sei que ele vai ser um Vaporeon meio fraco mas não tem problema depois eu vou ter mais outros Pokémons o interessante aqui é passar a informação para vocês você aí que já tem um Ive forte Quer um vapor forte, quer um Jolteon forte? Pra você colocar aí. para você ter um, um Jolteon, você tem que colocar o nome dele aí. Deixa eu ver aqui. É. O Jolton é Spark com Y, igual a carta do Clash Royale. Você renomeia o seu, seu Eve pra Spark. Você vai conseguir um Jolteon. E pra você pegar um Flareon, você tem que colocar o nome dele de Piro com Y, beleza? Vai estar tá na tela pra vocês é, conferirem depois, beleza? Então vamos achar aqui o nosso Eve. Cadê o nosso Eve? Eve, Vive, vive Eve. Beleza, vamos evoluir o nosso Eve. E ele já tá renomeado pra Rainer. E agora a gente espera que ele seja um Vapor, Beleza, vamos evoluir então. Quer... Tem certeza que deseja evoluir Rainer? Sim. Tenho certeza. E eu quero ver se eu vou conseguir o meu primeiro Vaporeon. Depois eu vou fazer o teste com o Jotun e o Flareman pra ver se a gente consegue. Mano, mas eu tô bem confiante, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver! Deu certo. Deu certo! Temos nosso primeiro. Nossa primeira evolução do Ive, o Vaporeon. Vamos ver qual veio o CP dele. Eu sei que não vai vir muita coisa, mas já é. Provavelmente vai ser o meu melhor Pokémon. Mano, o Vaporeon é um Pokémon muito foda. Mano, ele vem na frente! Sai da frente, cara! Sai da frente! 356, eu acho que ele é o meu Pokémon mais forte. Vamos ver. Eu tenho um Golbat muito forte, né, velho? Não sei. 410, meu Golbat. 383 mil Pidgeotto e vem o Rainer ali, né? 356 o meu Vaporeon. Beleza, então, deu certo. Agora eu quero que vocês façam o teste aí, lembrando que o link pra você baixar o emulador e jogar também vai estar tá na descrição desse vídeo. Façam o teste com o Eevee de vocês, evoluam ele aí pra, pra Jolton, pra Flareon, pra Vaporeon e não se esqueça de comentar se deu certo. Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido vamos só capturar esse Pidgey, ganhei em 1000 XP, acabei de pegar nível 10 aqui é, vocês lembram que eu tava em busca do nível 8 no vídeo anterior, então eu joguei um pouco um pouquinho para conseguir esse nível 10, espero que vocês tenham curtido é, espero vocês estão gostando bastante do vídeo dos vídeos de Pokémon Go e eu tô muito satisfeito porque é um jogo que eu realmente sou muito fã e eu estou muito feliz em poder estar tá trazendo para vocês ok muito obrigado a todo mundo que assistiu não esqueça de deixar o seu like se você curtiu o vídeo se inscreve caso você ainda não seja inscrito aqui no canal falou um grande abraço do Gordinho e até a próxima oh!